o que o sol toca é o nosso reino. Algum dia, quando você for rainha... Cuidado, fruta! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo. Alto! Caiam! E você não deu conta dele. Meninos! Ah. Amigas hoje. Porque eu tô treinando pra... É só, pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou, já tá bom. E... Caiu! Pra, pra você onde fugir, pega, Bunga? Não. Você que pensa! Sou Vem me pegar se puder, cara. Das elas que era? Eu vou pegar o bunda. Ai, eu não quero É um dia de brincadeira e de poder toda preocupação. quando o papo é a terra sombria. Sabe o que mais disse? Bunga? <risos> ah, super, super! Oh, pena que não sobrou carne pra você. Já, já, Uma fruta do Baobá! Eu quero comer algo bem carnudo no almoço. Alguma... Pra onde ele foi? <risos> <risos> o que é que está feito? Fala <risos> É isso que eu chamo de almoço? Jogo. Chazer, tragam ele pra mim. Rave cabiza? Bunga, se liga! Matata... Sai logo daqui, eu sou a capa! <risos> Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as e se viesse a terra sombria! <risos> do medroso, gato, gato, do medroso. Gato, gato, medroso. Gato, do medroso! Não! Rave, cabisa? O que? Ma, como foi que você rugiu daquele show? Foi inacreditável! acreditável! O rugido do Kion? <risos> foi? Ah, não, Rafiki, com certeza ele não... Eu ouvi sim, mas é que... É uma grande. Acabou, Simba, precisa contar pra ele. Mas, Nala, chegou a hora. Hora de quê? Filho, vamos conversar. Oh. Eu já sei tudo dessa história melosa. <risos> é mesmo. A gente ouviu seu rugido. Diferente? Diferente, você diz, dos ancestrais! Quando você ou você... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kion. Ele vai tornar você o... Não, não, sim. A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem. Olá! Conta pra mim! De... Eu nunca entrei aqui Pai, que lugar é... Está a guarda do leão ah, Eles deviam fazer um... Ah, sim ah. Hum, já melhorou muito Já chega de tanto segredo assim Vai, me conta de uma vez E defende o ciclo da vida Se... Do mais rápido, do mais forte E de melhor visão das... Sempre Infelizmente, meu filho... do seu avô, Mufasa, tinha sua idade. Dom do Rugido. O Rugido fez o escá. Ele começou a achar que ele deveria ser o rei, em vez de dar-se a destronar o um Mufasa. Quando aguardou para destruir a guarda do leão. O poder do Rugido, completamente. Ah. O Rugido é um dom muito poderoso. Maldades cruéis. Eu nunca serei... G você é o líder da nova da nova guarda do leão? É você? É? Sim, Caio. Legal! Mas. A tarefa vai ser reunir o mais corajoso, o mais. De... Pode deixar. Você. Aqui! Bunga, creditável! Melhores leões da Alcateia pra guarda! Espero que. Uau! Eu, líder da guarda do. Caio! Hã? Caio! <risos> É! Ah, dá pra parar de me jogar? Hakuna Matata, Bunga! Papai disse que a guarda do leão precisa do... que Eu vou convidar o animal mais corajoso do reino primeiro. Caio, eu posso não ser o maior hotel que nem de ninguém? Eu sei, Bunga! É por isso eu que eu... Eu ajudo de isso. pedra, incêndio inundações? Eu ficaria do lado... Poder pedir que se junte à guarda do leão. Como é que é? Se juntar à guarda do leão. Suca! sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba. Parece Azuri, amiga da Kiara. Guarda do leão, resgate! Ah, Quietinha, Azuri. Tô presa. Ah, e você não estaria presa se não... Ah, elas não vão ficar brilhantes. Uma bolsão. A gente ajudava o Simba a tirar as garras do... Claro que eu sei. Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Um... Oh, oh. Dói oh! O quê? Bunga! Ah, oh, insetos rastejões! Restaurante! Oh. Ah, legal, Bunga. Hum. Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, eu quebrei uma Carra boa. Ah, oi, Kiara. Você achou muitas gazes <risos> E depois caiu de cara... Juntos! E também... Tem mais um? Ah, tira, tira de mim! Ah! Oh. Ô oh, turma, pessoal, escuta só a guarda do leão. Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida. Increditável! Como é que é você e o Bele? Me mandou reunir os melhores das terras do reino. Perigoso. É pior do que isso, Pumba. Está trabalho. Che, não sei, nego. Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? É Hakuna Matata, tio Timão. Isso, isso, o que é Zukazama? O que é Zukazama? zama Que pergunta? Zom, zom, zom Zom, zom, zom Pra todo mundo sem esse Zom, zom, zom, zom não se incomode se a zom, zom, zom Apareça como uma abelha Voando pelas árvores zom Zuka, zuka. De surpresa zama, zama, zama, zon, zon, zon. Zuka, zama, Vai, vai, vai zon, zon, zon. Uma bela, uma bela Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão Corajoso sim, corajoso a ponto de fazer besteira! O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou Oh, Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Ir, vamos voltar à rocha do rei. Agora, precisa ser unida. Por quê? Bem, a culpa é toda de vocês dois. Caion, não foi tipo assim, um rugido normal. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Janja? Minha. Tá procurando carniça? Não, mas. Não conseguiu estragar nosso almoço. <risos> Mandou o Kion reunir uma nova. Do leão acabou depois do Scar. Harou? Ah! É claro que. Não sabe das histórias do reino. Pelo menos era. <risos> o quê? Um leão? Assim? É! <risos> é, o no... Quarta do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Kion falando. Sim, a guarda do leão do Caio ganhar a confiança das terras. Ah! Terra Sombria. Eu falei que com a guarda pegar os bichos que quisermos para comer. E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta. Tudo essa ideia. Você é manadas de animais. É. É. Bria se e hienas se abutre. <risos> Sois. O o ciclo da vida O Caio não manda na gente nem... Nós só temos que aproveitar O ciclo Mas só que isso depende <aco> Nós só temos que aproveitar Bem parceiros, cheguem mais Nossa chance vai ser Vão logo acostar pra... Nós só tem pra cá. A, a noite está. Tá botinha, a noite está. A gente está. A gente está. Oi. Cion. Que bom ver você. Oi. Zé. Oi. pessoal Quem? No capricho. Duende que ah. boco! Ah. Oh não! Agora não, Bunga, tô com pressa! O quê? O quê? <risos> Pare... oh, é Fule, pula! Mandou bem, Best! Legal! Não quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a cabeça! Oh. Oi, gente! Ajuda! O que que tá pegando, Caion? É que nós rápida e de melhor visão das Terras do Reino. É por isso que eu as Terras do Reino e defender o ciclo da vida. Meu tio, Suricato! Nada pessoal, Bum! Logo vi. São sempre os leões que acabam ali da equipe, Caion. Pode apostar suas pintas! Tem é razão! E você? É pra ser o mais feroz? Mostra o rugido, Caion! Mostra o rugido! Tudo por causa do seu rugido! Espere... Rugido! Ah. É verdade, você tem que mostrar... Ok, tá bom. Eu mostro o rugido. Oh, oh. Licença. Oh, cuidado. <risos> então, esse é o rugido. Foi bem... diferente. <risos> é um rugido. Não foi um rugido, isso foi... Pai, o que eu disse? Muito obrigado, Kiara. Você... Pai. Obrigado, minha princesa. Pai! Você pediu ao Bunga que fosse da guarda do leão? Eu com meus amigos sobre isso. Seus amigos? com seus amigos? Não estou brincando, pai. Meus amigos. Ou Ono tem a melhor visão. E o mais corajoso... Leões. Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute. A guarda do leão não é uma brincadeira entre a... de quem estiver na equipe. Por favor, caiam. Pai, seriamente. Tão seriamente quanto Kiara. Mas eu levei tudo muito a sério. Zinho. Nada. E sempre contra o vento, pra não sentirem... A gente vai atacá-las? No ciclo da vida em equilíbrio Se acabarmos com as gazelas só pra aprender. Ah! O que o mesingo tá fazendo ali? Hienas! Ah! E o Janja tá liderando elas Tenho a impressão de que eles vão aprontar E pra vigiar Tá bem, Kiara, toma cuidado Todos Mas agora, talvez os melhores não... Mas... Precisam Eu sou o seu avô Observando você Está prestes a embarcar Eu não sei se o papai vai me deixar liderar Timba está preocupado Mas ele se preocupa Sempre será fácil Então, talvez controlar Primeiro é super alto E depois é só Confie nos instintos Bem, até o fim das terras Confiar nos instintos Só começou O vai. as hienas qual é o próximo alvo. Mis Gazelas, já deveria ser suficiente pra todos eles. É a manada estar morta. O quê? Não. Eles não entram por comida. Eles querem jogar as terras do reino no ca... A gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não é rápida, o mais forte e o de melhor visão das terras das hienas fedorentas. Calminha, Bunga. Um plano. Quer dizer, se todos vocês quiserem... Caiam. Bunga. Pule. Você... Você tem a melhor visão. Forte. Nós somos a guarda do leão. Por que a Tifu tá demorando tanto? O papai precisa de... Tifo. a guarda do leão defende! Ah! Ah! Procurando alguma coisa, Penugem? Hum. Quem é que corre mais rápido do que eu? Ah! Entenderam? Ah! Ah! Vai, Bunga! Passando! Oh! Caio! <risos> Ele... Que horrível! A logo dela! Eu sou a mais rápida! Mas o que que eu Deixa comigo, Caio! Dessa vez, o seu amigo. Atrás daquela pedra! Ah! Não consigo chegar mais. Uh! Ah! Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga. Pode ser feita. A Kiara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! Que E o que tava fazendo quando escolheu eles? Não. É melhor vocês, seus amigos, irem embora. Defendemos o ciclo da vida. Você e sua turma... Não será tão fácil <risos> Ele está pronto Chegou Chegou a hora Ora Isso que o sol toca é o nosso reino Algum dia quando você for rainha Cuidado, fruta aí Eu e o Bunga estamos brincando de baobabu. alto Caiam E você não deu conta dele ah. Meninos ah. Amigas hoje porque eu tô treinando pra... É só, pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou, já tá bom. Ca... E pra, pra onde você fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! <risos> Vem me pegar se puder, cara! que Kiara, eu vou pegar o Bunga. eu não... É um dia de brincadeira e de foda, de toda preocupação. Eu é que meu pozo, pa... quando o Papa é Terra Sombria, sabe o que é magista? Ah? Bunga? <risos> ah? oh, pena que não sobrou carne pra você! Já. já já! Uma fruta do baobá! Eu quero comer algo bem carnudo no almoço! Alguma. Pra onde ele foi? <risos> <risos> o que é que está feito? <risos> Fala aí. Oh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 Cibicabiza? O que? Mãe, como foi que você rugiu daquele show? Foi acreditável! O rugido do Caio? <risos> foi? Ah, não, Rafik. com certeza ele não... Eu ouvi sim, mas é que... É uma... Acabou, Simba, precisa contar pra ele. Mas Nala, chegou a hora. Hora de quê? Filho, vamos conversar. Oh.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 Dói! Oh. O quê? Bunga! <risos> oh, Incentos rastejões! Restaurante! Tá oh. ah, legal, Bunga. Hum. Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, eu quebrei uma boa. Ah, oi, Kiara. Você achou muitas gazes <risos> E depois caiu de cara... Hum. hum. E também mais um. Ah, tira, tira de mim! Ah! Oh.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 Isso, isso. O que é Zucazama? O que é Zucazama? E perguntar: Zom, zom, zom. Zucazama, zom, zom. Pra todo mundo sem esse. Zucazama, zom, zom, zom. E não se comove se a Zucazama, zom, zom, zom. Apareça como uma abelha voando pelas árvores. Zucazama, zom, zom, zom. O meu melhor. Zucazama, zom, zom, zom. Já me siga então. Zumazum, zumzum, Zuka, zuka! Que surpresa! Zumazum, zumzum, zumzum! Zuka, zumazum! Vai, vai, vai! Zon, zon, zon. Uma bela, uma bela! Zuka, zumazum, zumzum! Zuka, zumzum! Zuka, zama, zon, zon. Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa. Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão. É corajoso, sim. Corajoso a ponto de fazer besteira. Ô, Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou. Ô, oh, Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Ai, vamos voltar à rocha do rei. Agora, precisa ser unida. Por que... Bem. A culpa é toda de vocês dois. O Kion não foi tipo assim um rugido normal. Alto. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. <risos> e nosso humilde covil úmido. Janja? Tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. <risos> mandou Kion reunir uma nova. Do leão acabou depois do escar. Ah, arô, É claro que. Não sabe das histórias do reino. Pelo menos era. O quê? Um leão? Corre! A é. quarta do leão pode ser péssima notícia para nós. Ouvi o Caio falando. Sim. A quarta do leão do Caio ganhar a confiança das terras. Ah. <risos> É a terra Sombria! Eu falei que com a quarta pegar os bichos que quisermos para comer. E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta, tudo essa ideia. Você é manadas de animais. É. Bria se saltará, hienas e abutres. <risos> <risos> Sois o papo de ciclo da vida! <risos> <risos> o Caio não manda na gente! Stop! Stop! Mas só que isso depende Ataca, Nós só temos que aproveitar Bem parceiros, cheguem mais Nossa chance vai ser Vão logo acostar Pra Nós só temos que E aí? Um? Oi, Caio, Que bom ver você. Oi, Zebo. <risos> Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Regada no capricho. Tu é ah. <risos> Oh, não! Agora não, Bunga. tô com pressa. Quê? O quê? <risos> Parece... Eu quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a cabo oh. Oi, gente! Ajuda! O que que tá pegando, Caion? É que nós rápida e de melhor visão das terras do reino. É por isso que eu as terras do reino e defender o ciclo da vida. Não tinha suricato! Nada pessoal, bundo. Logo vi. São sempre os leões que acabam ali da equipe, Caion. Pode apostar suas pintas! Razão! E você? É pra ser o mais feroz? Mostra o rugido, Caio! Mostra o rugido! Tô por causa do seu rugido! Espera! Rugido! Ah, oh, é verdade! Você tem que mostrar... Ok, tá bom! Eu mostro o rugido! Oh, oh, oh, licença! Cuidado! Então, esse é o rugido! Foi bem... diferente! <risos> é um rugido! Não foi o um rugido! Isso foi... Pai, o que eu disse? Muito obrigado, Kiara! Você... Pai! Obrigado, minha princesa! Pai!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 Precisão. Mas então recorrer preciso de não foi E com meus amigos. Caio, Sim, Caio. Eu sou o seu avô, Tô observando você. Está prestes a embarcar. Eu não sei se o papai vai me deixar liderar. A... Simba está preocupado. Mas ele se preocupa. Sempre será fácil. Então, talvez controlar. Primeiro é super alto. E depois é só. Do Kyle. Confie nos instintos. Bem, até o fim das terras. Confiar nos instintos. Ah, só começou o luz já. Agora é a hora. Sim. Algo que avisa as hienas, qual é o próximo alvo? Mis gazelas. Já deveria ser suficiente para todos eles. A manada está morta. O quê? Não. Eles não entram por comida. Eles querem jogar as terras do reino local. A gente? Mas e o que o Senba disse? E daí que não rápida, o mais forte e o de melhor visão das terras das hienas fedorentas. Calminha, Bunga. Plano. Quer dizer, se todos vocês quiserem... Caiam. Bunga. Pule. Você. Você tem a melhor visão. Forte. Nós somos a guarda do leão. Por que a é Tifo tá demorando tanto? O papai precisa de... correndo está procurando alguma coisa, Penugem? Quem aqui corre mais rápido do que eu? Entenderam? Ah, ah. Vai, Bunga! Passando! Tchau! Oh. Ah. Do leão, do caião <risos> Ele... Sou a mais rápida. Mas o que que eu faço? Deixa comigo, Caio. Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra. Ah, não consigo chegar mais... Uh! Ah! Usada! <tose> Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga. Pode ser feita. A Kiara tá salva. Ótimo. Manda eles se juntarem... Mamãe, papai. Que raio... E o que estava fazendo quando escolheu eles? Não. É melhor vocês e seus amigos irem embora. Defendemos o ciclo da vida. Você e sua turma. Esse é o rugido! Vocês ouviram? A próxima não será tão fácil.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 Cabeça. Bunga, se liga! Matata... Sai logo do da... que eu sou capaz de... <risos> Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as E se viesse a terra sombreia? <risos> do medroso! Gato medroso! Gato medroso! Gato medroso. Gato medroso.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 a tarefa vai ser reunir o mais corajoso, o mais. Pode deixar! Você. Aqui! Bunga! Creditovel. Melhores leões da Alcateia pra guarda! Eu espero. Uau! Eu! Líder da guarda. Ganhão! É! Ah, dá pra parar de me jogar? Hakuna matata, Bunga! Ah.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 Parece a Zuri, amiga da Kiara. Guarda do leão, resgate! Ah, Quietinha, Zuri. Estou presa! Ah, e você não estaria presa se não... Ah, elas não vão ficar brilhantes. Numa são. a gente ajudava o Simba a tirar as carras do... Claro que eu sei. Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Seis. Um... Dois... Wow. O quê?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 Som, som, som. Pra todo mundo sem esse suma, som, som, som. Não se incomode, se a suma, som, som, som. Apareça oh. Como uma abelha Voando pelas árvores suma, som, som. Suma, som, som. O meu é melhor Já me siga então Suca, som, surpresa que surpresa,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 Bem. A culpa é toda de vocês dois. Kion não foi tipo assim um rugido normal. Tu... E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens? <risos> e nosso humilde covil úmido? Janja? Minha. Tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. <risos> mandou Kion reunir uma nova. O leão acabou depois do escar. Ah, arô. É claro que. Não sabe das histórias do reino. Pelo menos, era. O quê? Um leão? Morri? A é. é. é, quarta do leão pode ser péssima notícia para no ouvir o Caio falando. Sim. A quarta do leão do Caio ganhar a confiança das terras... Ah. <risos> A sombria. Eu falei que, com a quarta pegar os bichos que quisermos para comer. E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta, tudo dessa ideia. Você é manadas de animais. Bria se espalhará, hienas e abutres. <risos> Sois o papo de ciclo da vida. <risos> o Caio não manda na gente. Nem nós só temos que aproveitar o ciclo. Mas só que isso depende Nós só temos que aproveitar Bem parceiros, cheguem mais Nossa chance vai ser Vão logo acostar Nós só temos que aproveitar A noite está A noite está, a montanha. A montanha. A noite está pra pra que as mortes Alvo à vista? E aí? Eu... Oi, Caio. Que bom ver você. Oi, Zebo. <risos> Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Pegada no capricho. Doente que pouco. <risos> <risos> oh, não! <risos> Agora não, bunda. tô com pressa. O quê? O quê? Parece. Legal! Não quis ser má quando disse que ficam um engraçados coçando a ca... Oh. Oi, gente! Ajuda! O que que tá pegando, Caion? É que noite rápida e de melhor visão das terras do reino. É por isso que eu as terras do reino e defender o ciclo da vida. Não tinha um suricato! Nada pessoal, Bung! Logo vi. São sempre os leões que acabam ali da equipe, Caion. Pode apostar suas pintas! Tem razão! E você? É pra ser o mais feroz?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 Nada. E sempre contra o vento, pra não sentirem... A gente vai atacá-las? Não. O ciclo da vida em equilíbrio. Se acabarmos com as gazelas, só pra aprender. O que o Mezingo tá fazendo ali? Ah. Hienas! E o Janja tá liderando elas. Tenho a impressão de que eles vão aprontar... Pra vigiar. Tá bem, Kiara. Toma cuidado. Todos. Mas agora, talvez os melhores não... Mas...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 <risos> Ele... Que horrível A ah, logo dela Eu sou a mais rápida Mas o que que eu vou. Deixa comigo, Caio Dessa vez, o seu amigo Atrás daquela pedra ah, Não consigo chegar mais uh! Usada Vickyara, <risos> agora Valeu, Bunga! Pode ser fe... A Kiara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... <susurra> Mamãe! Papai! Que ra... E o que tava fazendo quando escolheu eles? Não. É melhor vocês, seus amigos, irem embora! Defendemos o ciclo da vida! Você e sua turma... Calma! <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <fusurra> Esse é o rugido! ouviram?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 porque eu tô treinando pra... É só, pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou, já tá bom. E caiu! Pra Você onde fugir, pega, Bunga? Não, Você que pensa! Suca! <risos> Vem me pegar se puder, cara! que Kiara, eu vou pegar o Bunga. Ai, ah, eu não... Quero. É um dia de brincadeira e de... Verdade, toda preocupação.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 Ô oh, turma, pessoal, escuta só a guarda do leão. Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida. Increditável! Como é que é você e o Belli? Me mandou reunir os melhores das terras do reino. Perigoso. É pior do que isso, Pumba. Está trabalho. Xê, Bunga, não sei, nego. Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? É Hakuna Matata, Timão! Isso, isso, o que é a Zucasama? O que é a Zucasama? Tem que pergunta? Zom, zom, zom Zom, zom, zom Pra todo mundo sem exceto zoma, Zom, zom, zom, zom não se incomode se a Zucasama, zom, zom, zom Apareça oh. como uma abelha Voando pelas árvores zoma.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 Janja? Minha. Tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. <risos> Mandou o Kion reunir uma nova. Do leão acabou depois do Scar. Harô? Ah! É claro que. Não sabe das histórias do reino. Pelo menos zero. <risos> o quê? Um leão? É O guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Caion falando. Sim. A guarda do leão do Caio ganhar a confiança das terras. Ah. Terra Sombria. Eu falei que com a Guá, guarda... pegar os bichos que quisermos para comer. E o que nós vamos fazer? antes que a guarda do leão fique pronta, tudo essa ideia. Você é manadas de animais. É. Bria se espaldará. e hiena se abutre. <risos> Sois. Opa! de ciclo da vida <risos> O Caio não manda na gente nem. Nós só temos que aproveitar O ciclo <risos> Mas só que isso Nós só temos que aproveitar Bem parceiros Cheguem mais Nossa chance vai ser Vão logo acostar só a, a noite está A que as mordeu Alvo à vista pauta. E aí, que bom ver você. Oi, Zebo. <risos> Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Pegada no capricho. Tu é Indigimoco. Ah, oh, não! Agora é não, Bunda. Eu tô com pressa. O quê? O quê? Parece.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 Mas ele se preocupa, sempre será fácil. Então, talvez controlar, primeiro é super alto, e depois é só... Do Kaion, confie nos instintos. Bem, até o fim das terras. Confiar nos instintos, Confiar nos instintos. só começou, O já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 Você tem a melhor visão. Forte. Nós somos a guarda do leão. Por que a Tifu está demorando tanto? O papai precisa de... Tifo. a guarda do leão defende! Ah! Puta, ah! Procurando alguma coisa, penugem? Hum. Quem é que corre mais rápido do que eu? Deixa comigo, Kion. Dessa vez, o seu amigo... ...atrás daquela pedra. Ah, não consigo chegar, na mas... Uh! Ah! <risos> Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga. Pode ser feita. A Kiara tá salva. Ótimo. Manda eles se juntarem... Mamãe, que e o que estava fazendo quando escolheu eles? Não. É melhor você e seus amigos irem embora. Defendemos o ciclo da vida. Você e sua turma. Ah, ah, oh, um, é! Esse é o rugido. Vocês ouviram? A próxima não será tão fácil.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 Porque eu tô treinando pra... É só, pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou, já tá bom. E... Caiu! Pra Você onde fugir, Bunga. Bunga? Você que pensa! Suca! Uh -huh. Vem me pegar se puder, cara! que era eu vou pegar o Bunga. Ai, ah, eu não... É um dia de brincadeira e de volta, de toda preocupação. Bunga! Oh, Chupa, Pena que não sobrou carne para você! Já, já, Uma fruta do baoba! Eu quero comer algo bem carnudo no almoço! Alguma. Pra onde ele foi? O que é que está vendo? Fala aí. É isso que eu chamo de almoço? Junko, Chazie, tragam ele pra mim. Rave cabiza? Bunga, se liga! Matata... Sai logo daqui! eu sou a catálica. <risos> Ei! Bunga no chão! pegue alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as Ia se viesse a terra sombria! <risos> do medroso, gato, gato, do medroso, gato, medroso. Gato, gato, medroso. gato medroso! Não!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 Dó oh. O que? Bunga! Ah, oh, insetos rastejões! Restaurante! Oh. Ah, tá legal, Bunga. Hum. Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, eu quebrei uma Carra boa. Ah, oi, Kiara. Você achou muitas gases gaze... <risos> E depois caiu de cara... Ojentos. Hum. E então, também mais um? Oh, tira, tira de mim! Oh.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 Isso, isso, o que é a O que é a Que pergunta? Zom, zom, zom Zom, zom, zom Pra todo mundo sem esse Zucasama, zom, zom, zom não se comode se a Zucasama, zom, zom, zom Apareça oh. como uma abelha Voando pelas árvores Zucasama, zom, zom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 A culpa é toda de vocês dois! O não foi, tipo assim, um rugido normal... Tu. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens! <risos> e nosso humilde covil úmido. Janja? Está procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. <risos> Mandou o reunir uma nova... Do leão acabou depois do escar... Ah! Aro! É claro que... Não sabe das histórias do reino, pelo menos era. O quê? Um leão? o A é. quarta do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Caio falando. Sim, a quarta do leão do Caio ganhar a confiança das terras... Ah. Sombria. Eu falei que, com a Quá, pegar os bichos que quisermos para comer. E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta. Tudo essa ideia. Você é manada de animais. Bria é. se espalhará. Hienas e abutres. <risos> Sois o papo de ciclo da vida. <risos> <risos> o Caio não manda na gente. Nem! Nós só temos que aproveitar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 Salvo à vista? E aí? Um... Oi, Caio. Que bom ver você. Oi, é ah. Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Pegada no capricho. Duende, é que boco. Oh, ah. ah. ah. ah, não! Agora não, Bunga. Eu tô com pressa. O quê? quê? Ah. Pare.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 Está procurando alguma coisa, penugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? Ah? Ah. Vai, Bunga! Passando! Oh. Ah. Do leão, do Caio. <risos> Ele...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 <risos> Ele está pronto! Chegou! Chegou a hora. Hora!